De comunicação oficial para uma transformação que a cidade vai passar talvez a grande transformação na cidade nos últimos 15 anos transformação que tange ao espaço urbano mobilidade, pessoas só para a gente entender é, de quantitativo 50 mil pessoas 50 mil pessoas passam pelo terminal todos os dias então nós estamos falando de uma obra que diretamente vai afetar 50 mil pessoas de uma população de 250 mil habitantes então, o quantitativo de transformação que isso gera é algo extremamente significativo. E a cidade tem que se preparar, o governo tem que se preparar, as pessoas têm que se preparar para que essa mudança não seja mudança de transtorno, seja mudança de, de, que consiga atender as expectativas dessa, dessa cidade. É, não há plano B, tem que informar o terminal. Então, o terminal existe desde 2005, tem suas dificuldades, a gente não veio, veio tentando, veio organizando para poder fazer isso com, com a menor dificuldade possível. Junto ao terminal, a reforma do terminal, que, que envolve a vida direta de 50 mil pessoas, que usam um o terminal todos os dias, 50 mil pessoas, vem o um projeto Cartão Cidadão, ou Cartão Macaé. Para a gente ter uma noção do número de pessoas, são 134 mil pessoas cadastradas até ontem. Então, nós estamos falando de um projeto que envolve minimamente 134 mil pessoas até ontem. Hoje, provavelmente, vai atingir 140 mil pessoas. É, a gente está falando de uma obra que vai durar aproximadamente um ano. Então, o governo vai ter que usar de toda, de toda a ferramenta, de toda a celeridade, desse processo. Então, o que a gente precisa agora é utilizar esse espaço para avançar no que tange a comunicação. A gente vai contar com a comunicação via rádio, então, diariamente, a prefeitura vai à rádio às 10 horas da manhã para responder todas as dúvidas que surgirão até o dia 29 de setembro, que é o dia onde as coisas vão passar a acontecer. Então a data, quando que vai acontecer? Dia 29 de setembro. Quantas pessoas estão envolvidas nesse processo na cidade? 50 mil pessoas passam todos os dias nos terminais ter e vão ter que usar os outros terminais. Os terminais serão central, centrais, perdão. É, Praça Veríssimo de Melo, Praça Washington Luiz. É, vai vai usar a mesma lógica do sentido sul para quem vai para o Parque do, sul, do sentido norte para quem vai para o Lago Mar o que que isso muda no dia a dia do usuário do sistema um pouco mais de cuidado e esse cuidado que entende a prefeitura para que as coisas não sejam é, só dificuldade então a gente vai mostrar para vocês agora o que vai acontecer é importante então o no nosso papel que faça essa obra o mais rápido possível a gente vai votar tudo empenho para que essa obra seja assim, é, a mais séria possível, mas o prazo para a obra é de um ano. Um ano. Então esse processo não é um processo rápido, esse processo não vai passar daqui a 15 dias e a cidade tem que estar bem preparada para isso. Combinado? Vamos lá, só para mostrar aqui para vocês. A gente tem aqui o secretário de obras, o secretário de obras, o secretário de mobilidade urbana, a empresa e o governo como um todo para tirar todas as dúvidas. Vamos. Lá. Pode passar o próximo. Pode passar o próximo. Volta um pouquinho. Aqui é a Praça Veríssimo de Melo. Então vai ter o sentido sul em frente ao Hospital São João Batista, que as pessoas vão descer da Nova Holanda para ir para o Parque do Truque. Aqui elas vão descer e vão aguardar os ônibus passando. Vai ser feito um corredor exclusivo para ônibus. Então, no lado direito da praça, saindo da rua da praia, saindo do mercado e entrando à direita, vai ter um corredor exclusivo para ônibus, que vai parar na Praça Vinícius de Melo, em frente ao São João Batista, onde as pessoas que vão para a Impocicla vão estar esperando para poder entrar nos ônibus. Do lado inverso, são as pessoas que definitivamente vão para o lado norte da cidade, ou seja, aquelas pessoas que vão para lavou o mar, que comprar a e etc então, é, eu vou passar agora o detalhe para o pessoal da mobilidade na empresa que vai falar para vocês detalhes de tudo que pode acontecer e das intempéries que podem ocorrer ao ano.